como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui dar continuidade ao quê? Ao nosso 106 GTI cinzento. Se vocês rebobinarem assim para trás uns mesinhos, vocês recordam-se e vão achar novamente no YouTube os vídeos que eu lancei do material que eu estava um, a ir adquirindo para recuperar o 106 GTI. Pois é, entretanto, fiz uma pausa nesse conteúdo porque comecei a fazer o conteúdo do Toledo, recuperar o Toledo e não se pode andar assim a investir em dois carros a ah, maluca e vocês viram que o Toledo foi uma dolorosa sim senhora mas o GTI a gente já tinha adquirido muitas coisas, triângulos transmissões etc que eu tenho ali ainda tudo por montar e que vou querer fazer basicamente como o Toledo juntar tudo e quando tiver tudo mandar arranjar para notar mesmo aquela real diferença do carro do dia para a noite. Agora eu tenho aqui mais uma fatura da Auto Parts, com material para qual? Para 106GTI. A fatura é de 606,46€, que até pites, mas eu vou dividi-la em dois vídeos, vou fazer o primeiro, todo o material que eu vou usar para a reparação e substituição do sistema de refrigeração, este é o arrimar, é um espetáculo, uh, para vocês terem a percepção, uh, se quiserem mudar apenas uma das coisas, neste caso eu vou falar do, do completo revisionar do sistema de refrigeração. Vamos começar por o quê? O que é que a gente tem aqui já Podemos começar aqui por esta tubagem da água. Lá vocês vão dizer assim, é pá, só dois tubos, o carro leva um uns sete ou oito. Sim, eu pedi uh, por e-mail este material e foi-me dito que possivelmente não conseguiu arranjar os tubos todos. Então eu disse, é pá, então mandem o que tiverem e o que não der eu depois arranjo. Temos aqui o tubo, creio eu que este é o mais longo e temos aquele que separa em dois, que liga ao permutador. Ora, falando já de preços, estes dois tubos, um deles foi R$ 21,57 e o outro foi R$ uh, 10,71. Já temos aqui o preço dos dois tubos. Depois, o que é que eu vou mudar mais? Vou passar para aqui estas coisinhas. Isto é, o termostato da Gates. Da Gates, eu posso abrir aqui para vocês verem. Temos aqui o termostatozinho coisas de borrachas, com tudo e tudo e tudo o que é preciso. Temos o sensor de temperatura para o radiador, também vou substituir isso para a gente saber a temperatura da água certinha. E agora vou-vos dar o preço do sensor de temperatura: 16,51 e o termostato 5,31. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho a tampa do radiador da água porque eu também vou mudar o radiador da água, que é esta caixinha que está aqui. Ora, a tampa do radiador foram mais 4,62€, 4 e vou pôr este bel líquido G12, é dos anticongelantes que eu mais uso, e este G12, rosita, custa uh, 10,50€. Ora, está aqui esta caixinha ainda, que é a mais pequena, não deveria falar porque eu já fiz vídeo disto, que é o radiador da sofagem, eu na altura fiz vídeo e este radiador custou 50 euros e 33 mas se vocês procurarem no canal eu já tinha vídeo do radiador d'água água vou mudar do radiador da água, da água, não do radiador da sofagem, então eu vou mudar todo o circuito, passando pelo radiador da água e radiador da sofagem agora vocês vão querer ver o radiador, não é? como eu estava a dizer vocês iam querer ver o radiador, aqui está o radiador da água, este é o radiador zito da água, e agora, deixa-me só pôr isto assim, não caias, não caias, não me estragas o vídeo, não caias. Ok, e o radiador da água foi 55 23 Números redondos, temos aqui, aproximadamente, em circuito da água, 130 130€. Radiadores, telemostatis, tudo, isto, de tudo, tudo. Se quiserem considerar também o radiador da sofagem, acrescentam aqui mais 50€, pronto, digamos que... Com menos de 200 euros, números redondos, vocês podem optar por outras, por outras marcas, não, é? não quer dizer que seja o Motul, não quer dizer que seja este, este termostato de Gates, etc. Vocês podem optar por outras marcas, mas números redondos, revêem todo, todo o sistema de refrigeração do carro para ficar opulent e gastam 150, 200 euros por aí, dependendo das marcas. Agora vocês estão já a ver, mas é, era 600 e tal, onde é que está o resto? O resto eu vou fazer. No outro vídeo vou lançar o resto da manutenção que vamos passar à parte de mecânica, o óleo que eu vou usar, as velas que eu vou usar e tudo e tudo e tudo vai sair no próximo vídeo. Lembrando, isto é material este e o outro, tanto as últimas peças como estas, material autopartes, não sinal é bom, pedem um dia, em princípio chega no outro, se não tiverem não inventam, não, não dizem que tem, foi o caso das, das tubagens, o homem, os homens já me disseram que está um bocado difícil arranjar uh, o kit todo de tubagens como a gente conseguiu arranjar para o Toledo no Toledo eles arranjaram umas tubagenzinhas todas, não falhou uma para o GTI não conseguiram, uh, mandaram-me o que conseguiram e está impecável na descrição vou deixar a referência de cada produto que eu falei aqui vocês copiam essa referência, colam no site da Autopartes que vai direto à peça, ok? E é fácil, ok? Fiquem bem, um grande abraço e agora vamos arrancar. Ai, ai, ai, ai! E agora vamos arrancar. Não queres? Não. Com o tema, novamente, ou melhor, novamente com o tema do GTI Cinzento, que ele está bom, mas eu quero que ele fique mesmo. 5 estrelas. Até já e que a insistir no conteúdo da Euro, não é? <risos> Gás!